Eu acho que, bem, eu acho que tanto a UNITA, tanto o Entela, devem, mesmo na diferença, viver no âmbito do respeito e no, no, nos marcos da unidade nacional. Eu acho que essas duas organizações têm uma grande relevância de importância no que tange à construção da democracia político-nacional, e assim como o próprio desenvolvimento sustentável da nação. Uh, ativo me em dizer que Angola está muito dependente do que a UNITA e o MPLA podem fazer em conjunto para mudar o quadro da situação. Sim. Não tem outra história, não vale a pena dar muita volta. Enquanto estes dois partidos não conseguirem sentar e refletir o país, vai ser impossível os angolanos, os angolanos viverem uma vida condigna. Vai ser impossível, porque há, o, o nível de... Uh, não sei tanto para a Unita, mas o nível de rivalidade que se, que se, que se, que se revela é assustador. Como é que uma organização política está a dizer que nós queremos continuar a dialogar e você está a dizer que nós não vamos dialogar consigo? Isso é guerra! É uma expressão, é uma declaração quase de guerra, implicitamente falando. Guerra não de conflito armado, guerra do discurso beligerante, guerra da promoção do ódio. Guerra da promoção do separatismo, do revanchismo. E nós não podemos aceitar isso. Eu acho, com todo o respeito, os meus irmãos do EME, e sei que o Dr Gonçalves já está a se preparar para rebater, nós temos que parar com este tipo de discurso. E por mais que não gostemos, desde aquela individualidade, não é isso que a Angola precisa em dias atuais. Eu penso que foi infeliz... Quem não. não. podemos generalizar, se calhar alguém felo de forma emotiva. Felo, felo de forma infeliz. Quem assim o fez, fez de forma infeliz. Nenhum que quisesse dizer isso. Nem tudo que se pensa deve ser Mas disso. não é do que político vincula é, o partido também. Pois vincula naturalmente, mas é preciso agora. Suas idóneas é, do burião político. pessoas com alguma maturidade de serimba política é. conceituada. Vira público de marcar se nisso. Tem que ter coragem para demarcar marcar nisso. Ah, se há alguma situação que constitui preocupação para o partido do em que a possivelmente terá cometido, que demonstra factualmente... E aumenta enquanto partido político. É passível de São ser mesa. Sim. É, não acho que ser cordial, ser cortês, trazerem sempre à rebalta este tipo de discurso. Violento. São discursos muito violentos. Porque quem deveria, em regime regra, estar até oposto uh, uh, uh, contra o regime, com um discurso quase semelhante a esse, seria, na hipótese, a oposição. Na hipótese, por se achar sempre lesada Mas, no processo. É Está a perceber por se achar alguém que por, por, supostamente é vítima no processo. Por quem passou por um processo por, suposto de fraude eleitoral? É a oposição. E quando fala oposição, inclui a todos. Seremos nós em dizer, não, nós com o não queremos dialogar. Mas nunca dissemos isso, são nossos irmãos. Não vão deixar de ser, nem na mesma madre. A mãe é Angola, o pai é Angola. Agora, quando o, o, o, o, o, o, o, o o, lá, o primeiro de agosto e o Petro de Luanda devem atender o interesse da nação. Não há rivalidade ali. O que há é unicidade, é coesão. O que há é irmandade, o que é espírito de angularidade, o que há é patriotismo. E eu penso que é isso que falta nos atores políticos. E desta forma estamos a destruir a nação. Estamos a desconstruir o paradigma ideal burro que se devia ter nesse país. Eu penso que foi mal. Ao ser verdade, isso é muito grave. E penso que o meu irmão Israel tem que ter a humildade política de demarcar-se desse tipo de discurso. Não de defender como se fosse, é, pronto, é, tem que defender por defender. Não! Não, dizer, nós aqui demarcamos-nos, mas aqui aceitamos. Porque assim se faz a Nenhum juiz pode ser bom jogador se não agir com imparcialidade. Bem, agora, se o império tem argumentos sustentáveis, que demonstra que a Unica está a caminhar mal, então traga esses argumentos e tenta chamar à razão. Porque os atores políticos podem ser, nos termos da lei dos partidos políticos, nos termos da lei orgânica do processo eleitoral, em todos os outros diplomas instrutivos e legais que morteiam o exercício da atividade política dentro da pressa política nacional, podem ser passíveis de serem responsabilizados incitamento à violência, incitamento ao discurso de subversão ao Estado da Nação, à Constituição da República de Angola, ao Estado Democrático de Direito, também é crime. Pode ser passivo. Bem, então, mas eu acho que isso não é bom. Não é bom porque a Angola recua mil anos de Nós vivemos como vivemos porque os nossos humanos ainda não foram capazes de sentar e dizer Pá, agora vamos pensar Angola. Já lutamos muitos entre nós. Já houve muito revanchismo, muita minha o clima de, de crispação já foi muito alto. Hoje o que interessa é pensar o país. Eu penso que tanto Nita em pela devem sentar. Devem tá. sentar e pensar o país. Muito este bem. é o meu ponto de vista. Okay, eu já...